Entregue o seu dízimo, pois ele é destinado para a manutenção do templo. Alguém tem que pagar a luz, a água, as cadeiras almofadadas dos pastores e uma placa maior para que tenhamos uma linda fachada. Primeiro que isso aqui não é o templo, é uma sinagoga. Na verdade, nós somos o templo. Segundo que Deus não disse que o dízimo deveria ser destinado para a manutenção do templo. Veja que o contexto dessa passagem aí, mostra que o dízimo é coletado para que não falte o mantimento para os necessitados. Deu seu dízimo agora, porque senão você vai estar roubando a Deus. Quem está roubando a Deus é você, que está desviando para a manutenção da sinagoga um valor que deveria ser destinado aos necessitados. Hoje vamos falar a respeito de dízimos, e baseando-se na Lei de Moisés, eles deveriam ser encaminhados a Deus visando suprir as necessidades dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros e dos levitas, não para sustentar as instituições religiosas e as vaidades farisaicas. Os levitas foram destinados por Deus para serem sacerdotes de Israel. Eles só se enquadram numa condição de necessitados porque não têm uma terra por herança, ao contrário das outras tribos. Você está fundamentando o dízimo na lei de Moisés, mas ela já não foi abolida quando Jesus ressuscitou? Não, Jesus não disse que veio abolir a lei, ele veio completar a lei. Além disso, o dízimo já tinha sido estabelecido antes mesmo do surgimento de Israel, desde a época de Abraão, como estatuto perpétuo por todas as gerações. O livro de Jubileus reforça o princípio de que Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo, de forma que os sacerdotes para sempre comam e bebam com alegria diante do Pai. Abraão entregou seus dízimos para o sacerdote Melquisedec e Jesus é para sempre o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por que ainda devemos dizimar se não existem mais levitas para administrar o nosso dízimo? Não há a necessidade de levitas entre nós, mas Jesus nos constituiu reino e sacerdotes. Já que eu sou um sacerdote de Cristo, então as pessoas tinham que dar o dízimo para mim? Cada um que foi feito sacerdote de Cristo tem a responsabilidade de administrar os seus recursos em favor dos necessitados. Um ministro não deveria se acomodar deixando seu próprio dízimo sob responsabilidade de outra pessoa, ainda mais se for um dos mercenários das sinagogas. Mas se eu der o dízimo para o pastor e ele fizer alguma coisa errada, eu já não tenho mais nada a ver com isso. Aí é que você se engana, pois lavar as suas mãos não faz com que o seu interior esteja limpo. Como um sacerdote de Cristo, se você sabe ou suspeita que os dízimos não estão sendo encaminhados para os necessitados, você está sendo cúmplice do roubo dos dízimos. Quando o seu dízimo de recursos não se converte em dízimo para os necessitados, você não está dizimando para Deus. Talvez esteja só pagando a taxa de manutenção do seu clube ou, na pior das hipóteses, financiando os mercenários dos apriscos. O que foi que Jesus disse sobre os dízimos? Essa é uma boa pergunta. Jesus disse, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Parece que Jesus está dizendo que o dízimo não é uma coisa importante. Isso é verdade, mas ele também dá um equilíbrio para esta palavra, dizendo que não podemos ir a um outro extremo de omitir os dízimos. Se Jesus está dizendo que o juízo, a misericórdia e a fé são as coisas mais importantes da lei, então por que os líderes religiosos pregam mais sobre o dízimo do que sobre essas coisas? Talvez eles foram ensinados ou obrigados a fazer isso. Mas é possível que sejam como os escribas e fariseus hipócritas a quem Jesus está se referindo. Se praticamos o juízo, vamos favorecer os pobres ao invés dos ricos. Se praticamos a misericórdia, vamos nos compadecer dos necessitados. Se temos fé, vamos ser fiéis a Deus e não ficar apegados às riquezas desse mundo. Jesus quer dizer que quando somos praticantes do juízo da misericórdia e da fé, o dízimo passa a ser somente um pequeno detalhe, uma consequência de uma vida com obediência e alegria diante do Pai. No próximo vídeo, vamos discutir como fazer o encaminhamento das ofertas. Falou.